Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajo.trd no vídeo de hoje, finalmente estou de volta com as unhas Eu sei que deixei saudades, né, meus amores Mas é a vida, estou aqui de volta pra ensinar uma unha bafa pra vocês No vídeo de hoje, temos uma esmaltação nude Clássica, sofisticada, discreta, elegante Nossa, quantos adjetivos, né, gente? Mas vamos fazer uma escala de nude, né, por todos os dedos E nós vamos brincar com top coats de acabamentos diferentes Tanto brilhante quanto fosca Pra criar essas unhas aqui francesinhas alongadas transparentes, né gente, que são francesinhas feitas com as top coats já fazia um tempo que eu queria trazer uma esmaltação nude, assim, uma coisa mais elegante, uma coisa mais chique aqui pro canal, né, principalmente nessa pegada de escala, né, desde tons de nude mais claros até os mais escuros e juntando essas duas ideias, eu cheguei nessa nail art que eu achei sensacional e quis compartilhar com vocês então, se você já quiser aprender essa nail art, ver como é que eu fiz, já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! então gente, depois de muito, muito, muito, muito tempo sem um tutorial de unha aqui no canal e de séculos em vídeo, tô de volta pra trazer uma nail art pra vocês recentemente eu tô vendo muito no instagram as motações nudes que tem vários tons diferentes pelas unhas né? numa unha você começa num tom mais claro e aí você vai escurecendo conforme você vai passando pras outras ou vice-versa e era um design mais lindo do que o outro, eu vou tentar encontrar as inspirações que eu vi e colocar aí na tela pra vocês e as pessoas ou estavam usando assim mesmo, que fica lindo, muito bonito, ou então com algum design por Cima, mas eu pensei em por que não testar aquele acabamento fosqueado com algum detalhe brilhante por cima, né, gente? Então, chega de falatório, vamos lá, né? Estamos aqui com as minhas uninhas, né, já preparadas, sem esmalte apenas com uma camada de fortalecedor, né? Como sempre, estou usando a base fortalecedora da Impala, amarelinha e eu não optei por mostrar esse passo pra vocês porque eu literalmente faço isso em todo vídeo de unha, né? Vamos logo ser práticos e pular pra art. Falei que seria prático, mas não tão prático porque nós estamos temos que escolher quais esmaltes nude nós vamos usar na nail art de hoje, né, gente? Tem alguns aqui dos meus favoritos que são lindos e performam extremamente bem. Tem outros que não performam tão bem assim, mas são muito bonitos ainda. E a minha ideia é começar com um tom mais clarinho no dedo mínimo, né, o mais externo, e ir escurecendo conforme os dedos vão passando até chegar no tom mais escuro que vai ficar no polegar. Nesses dois dedos eu já decidi os esmaltes que eu vou usar, que são o Patins e o Coffee, ambos da Impala, ambos em fórmula cremosa. Eu acho que o café no Central Park é uma ótima pedida pra ficar logo ao lado do coffee da Impala eles não são tão diferentes, mas também não são tão parecidos. Eu acho que o nude clássico da Impala entraria em algum lugar aqui. Não sei se no meio, não sei se aqui, mas por enquanto vai ficar aqui. Talvez eu use o Se Joga no bege da Risqué também. Bom, gente, essa aqui vai ser a minha seleção de esmaltes pra nail art de hoje. Essa nail art é tão simples e tão fácil que o que você vai fazer é só pintar as suas linhas mesmo com cada cor. Lembrando que se você não tiver tantos esmaltes nude assim em casa, né? Você pode usar uma paleta ou então um pratinho né? Qualquer. Um esmalte nude e pingando gotinhas de esmalte branco e esmalte preto conforme você queira né? Vai colocando duas gotinhas de branco e duas gotinhas de preto, né? Até chegar nas cores e nos tons que você quer e também vai anotando, né? Pra você não se perder caso você tenha que fazer mais uma misturinha pra fazer uma outra camada e tal. Então sem desespero não precisa ir rodar a cidade inteira atrás de esmalte. <risos> Vou vir aqui no meu esmalte patins da Impala, pintando os meus dedos mínimos de ambas as mãos Nossa, o esmalte tá duro, não quer abrir, né? Já usei horrores Meu Deus, tá caindo um pedaço do esmalte o auge, né, meus amores? Bom, gente, com a camada do patins feita, vou passar para o nude clássico, também de Impala. Vou fazer aqui no dedo anelar, seguindo no mesmo esquema do esmalte anterior, tá, gente? Faz uma camadinha só esquece, né, minha filha? Chegamos aqui no terceiro esmalte, se joga no bege. Uma coisa assim bem militância, né, meninas? Bem... GLS, adoro gays. Esse aqui, a pigmentação é ótima Comentem aí embaixo se vocês curtem usar esmaltações Com cores diferentes, na mesma nail art, né, assim como eu tô fazendo aqui hoje Ou se vocês são do time mais básico e preferem a mesma cor, o mesmo design em todas as unhas Geralmente eu dependo do mood, né, gente Que no caso, o mood não é de humor, e sim de tempo e também vontade, né Que às vezes dá uma preguiça Já estou aqui no meu dedo indicador com a cor Café no Central Perk inclusive tem resenha dessa linha de esmaltes aqui de Risque Friends no canal já saiu tem um tempinho, né quem quiser conferir ainda, basta clicar aí nos cards ou então digitar aí na pesquisa que você acha rapidinho e por fim, a cor Coffee que vai nos polegares, assim como eu falei pra vocês, né gente eu já usei esse esmalte anteriormente algumas poucas vezes e eu simplesmente amo a cor dele acho sensacional por ele ser mais saturado do que a cor anterior e por estar só em um uma camada também, né? Ele tá parecendo ser mais claro do que esse. Mas depois que a gente for fazendo as próximas camadas, ele vai escurecendo e vai ficando mais baixo, né? Assim como eu falei pra vocês, eu vou esperar essas camadinhas aqui assentarem, né? E aí eu retorno pra gente poder fazer uma segunda camadinha juntos. E bom, gente, já voltei, né? Não deu nem tempo da primeira camada sacar ainda. Por quê? Porque eu refleti aqui. E eu vou substituir essa cor aqui por esse esmalte aqui chamado Lago dos Cisnes. Nossa, gente, essa aqui pisou horrores. Tem uma diversidade a mais nos nudes, entendeu? O esmalte que eu tava usando nesse dedo aqui, que era o nude clássico, passa a ser o Lago do Cisnes. Então agora sim, né, meninas? Com essa substituição feita, com a ordem das cores corrigida, vou esperar alguns minutinhos antes da gente fazer a segunda camada. Eu acho que nenhum esmalte aqui vai precisar de mais de duas camadas. Talvez esse aqui, que é bem clarinho, né? Mas a gente vai resolvendo, a gente vai vendo e eu aviso tudo pra vocês depois. Então, retorno quando você primeira camada aqui já tiver seca. Então, gente, voltei. Falei pra vocês que eu ia fazer a segunda camada aqui na câmera com vocês. Mas eu não fiz, gente. Eu fiz fora das câmeras. Já limpei os cantinhos. Isso aqui, basicamente, é o rascunho. Mas por que, que eu não fiz a segunda camada com vocês, gente? Primeiramente, porque vocês sabem o que, que é pra fazer. <risos> Mas porque eu vou fazer uma terceira camada nessas unhas aqui. Se vocês observarem aqui perto do leito das unhas, né? Não ficou 100% porque esse esmalte aqui ele tem uma taxa de cobertura um pouquinho menor mesmo, né? Então eu vou fazer uma terceira camada do esmalte patins. Me concentrando mais no leito da unha mesmo. O restante já tá perfeito, não vou nem me incomodar. As duas camadas anteriores das minhas unhas tiveram mais ou menos, gente, uns 45 minutos pra secar, né? Então já é tempo suficiente pra gente poder fazer com bastante cuidado a questão da fitagem, que a gente vai fazer mais tarde, né? A fitagem não, né? A aplicação da fita. Que fitagem é coisa de cabelo, né? Não tem nada a ver. <risos> Que é um passo que quem não tem paciência erra bastante no universo das unhas. E por aqui a gente espera tranquilamente, né, gente? Assim como eu falei pra vocês, eu quero fazer o acabamento das minhas unhas fosco. Apenas com o detalhe da francesinha em verniz, né? Apenas com esse detalhe brilhante. Vou usar a cobertura extra fosca de impala em absolutamente todas as minhas unhas. Lembrando que eu vou deixar essas aqui por último, porque eu acabei de fazer a terceira camada, né? Top coats secam é mais rápido do que esmalte, mas tratando de top coat fosca, eu eu recomendo que você espere um pouco mais, tá? Top coats fosca, em sua grande maioria, demoram mais pra secar naturalmente mesmo Do que top coats brilhantes Então tenha bastante paciência, tá certo? Até porque a gente vai passar uma fita aqui por cima, né, gente? Então essa nail art, apesar de ser mais básica e mais discreta Ela não é rápida, tá? Aí, gente, eu acho unha nude fosca um luxo apliquei o top coat fosco em todas as unhas, exceto essas aqui, né que como eu falei pra vocês, foram as últimas que eu fiz então eu vou esperar mais um pouquinho, e vou aplicar fora das câmeras mas o resultado já tá tão lindo gente, que a vontade é deixar assim mas eu não vou, eu vou fazer uma francesinha com a top coat brilhante, transparente mesmo pra vocês, né gente, então eu vou aguardar bastante essa top coat fosca aqui, secar sentar direitinho, lembrando que top coat fosca geralmente demora mais pra secar do que top coat brilhante, mas eu retorno no mais breve possível para a gente terminar essas unhas belíssimas e super chiques que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, tenho aqui em minhas mãos uma fita adesiva, né? Porque vamos fazer francesinhas em V importante se atentar àquele truquezinho, gente, de colar a fita primeiro nas costas da sua mão pra perder um pouco a aderência e só então na sua unha, tá? Mesmo que já tenha secado, mesmo que já tenha se passado vários dias, é sempre interessante usar essa técnica. Eu sempre faço assim. Vou exemplificar pra vocês aqui em um lado primeiro e depois eu vou fazer o outro lado fora das câmeras, mas é aquele mesmo truque, tá, gente? De passar de cima da fita pra fora, dando acabamentinho nas laterais, né, que é muito importante. E imediatamente já vi removendo a fita, tá? Com bastante cuidado. Porém, não espera secar de jeito nenhum essa top coat. Tá vendo a diferença no efeito que fica só na região que você isolou? Esse é o bafo dessa unha, gente. Por isso que a gente fosqueou primeiro e vai passando a top coat brilhante só em algumas áreas. E com esse bafo aqui feito, né gente, de um lado só, vou novamente esperar essa minha mão aqui secar. Mas enquanto isso eu vou fazendo o mesmo procedimento nessa outra mão aqui. E eu volto pra gente fazer o outro lado juntos e finalizar essas unhas que estão ficando maravilhosas e super chiques. E eu vou fazer o outro lado, né, pra ficar um V, a francesinha alongada de fato. Só que o outro lado eu decidi que eu vou fazer a mão livre mesmo, né, com o próprio aplicador do pincel. Você tem que ter a mão mais firme, mais paciência pra ficar bonitinho. e é muito simples, gente. Só segura o pincel de forma bem firme e vai de encontro à outra linha. Dá acabamento nas laterais, claro. E conecta tudo aqui em cima. Inclusive, se você tiver as mãos bem firmes mesmo, você nem precisa da fita. Você pode fazer dos dois lados assim. Eu prefiro fazer com a fita dos dois normalmente, porque eu posso tirar e definir o ângulo mais vezes. Mas quando eu tô com pressa, eu faço só um lado na fita e o outro eu faço assim. E hoje eu tô com pressa, gente. São, no momento, 1,53%. Na manhã, eu quero dormir Então vamos lá, né, meus amores Terminar essa unha belíssima E basicamente, esse é o resultado final, gente. Eu amei o resultado final dessa nail art, porque envolveu tanto a escala de nudes, que eu já queria usar há bastante tempo, quanto também a diversidade dos acabamentos, né? Tanto o fosco, quanto o brilhante. É uma nail art que fica super elegante e, ao mesmo tempo, super discreta, que é um pouquinho demorada de fazer, mas também não é tão difícil. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já vai deixando o seu like aí embaixo. Comenta o que você achou desse vídeo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa aí embaixo os seus comentários e as suas opiniões a respeito da Naywart, a respeito do vídeo. Eu tenho muito interesse em ler todos os comentários de vocês e responder todos vocês. Não se esqueçam também de me seguir em arroba.hjrd em todas as minhas redes sociais, que eu posto vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui no YouTube. Então, se você quiser conferir todas as minhas dicas, as minhas unhas, as minhas makes, os meus looks, stories e todos os meus bafos, já corre pra me conferir nessas redes também. Novamente, tudo em arroba.hrd. Com tudo isso,